Olá, tudo bem com você? Hoje, nós iremos aprender um pouco sobre documentos normativos, no caso, um deles, o regimento escolar. Mas, antes de mais nada, você sabe o que são documentos desse tipo? Eles são textos muito importantes para a vida em sociedade, pois orientam sobre os direitos e deveres dos cidadãos, auxiliando, dessa forma, na construção de relações humanas mais justas e éticas nos diversos campos sociais. Muitas vezes, nós seguimos certas regras sem saber exatamente o porquê, mas, se nos atentarmos para a função delas na convivência com os outros, perceberemos o quão importante é respeitá-las. Por exemplo, a sua escola. Para que ela possa desempenhar bem os serviços e atividades que oferece, se pauta em vários documentos. Um destes é o regimento escolar. Esse regimento organiza administrativa e pedagogicamente tudo o que acontece na escola, de acordo com os seus objetivos e necessidades, e, claro, respeitando as políticas educacionais do país. Com isso, o regimento ajuda a tornar o ambiente da escola mais agradável para todos. Quer ver só como isso acontece na prática? Vamos ler esse trecho de um modelo de regimento escolar das escolas municipais de São Paulo. Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos educativos e nas formas de implementá-las tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. Aqui, percebe-se que as escolas devem prezar pelo pluralismo de ideias, ao estabelecerem as regras que orientarão seus modelos educativos. Essa é uma forma de criar um ambiente saudável para todos que fazem parte da comunidade escolar, pois qualquer pessoa gosta de ter espaço e se sentir à vontade para expressar suas ideias. Por exemplo, quando você levanta a mão para pedir a palavra e a professora concede, ela assim o faz porque, antes de mais nada, há uma norma que define a expressão como um direito pleno e garantido a todos. Percebeu como o regimento escolar é importante? E por ser tão relevante, é que aprender mais sobre ele se mostra fundamental. Faça algumas atividades e também busque conhecer o regimento da sua escola. Bons estudos e até mais!